Olá Desbravadores, hoje é super especial, tô indo no show da Demi Lovaro, Nick Jonas e Mike Posner O show começa às 7, agora são 5 para 7, mas eu vou chegar a tempo, eu tenho fé <risos> Vambora! Já tô aqui na fila pra entrar e tá super de boa. É só mostrar o ingresso. Tô até passando, tchau, gente. Yeah. I well. I took a pick. And when I finally got sober, felt teeny years the <laughs> A bateria do celular acabou no meio do show, quer dizer, na última penúltima música, quase a última música Mas tipo assim, eu não consegui gravar tipo, o fechamento do show Mas foi muito, muito, muito legal, valeu muito a pena Eu tô muito cansado porque eu me diverti muito E é isso aí gente, quando vocês tiverem uma oportunidade de conhecer alguns dos artistas que vocês gostam aqui Vão, porque vale muito a pena vocês vão ver que é muito diferente dos shows no Brasil. Pra vocês terem uma noção do palco, assim, do canto do palco, que é onde tinha o pessoal na pista pro palco, não tinha nenhuma grade. Então é muito, assim, arriscado pro artista, talvez. Mas o pessoal aqui é muito civilizado, eles respeitam muito o espaço do artista. Então não tem nenhum problema. E é isso aqui, pessoal. Até a próxima.